Hum, nossa, hippie Nossa Lembra o apostador aí da tribo? Lembrou os senhores de apostarem que ia ter facada na facada